Olá, estudantes, tudo bem? Quem fala é o professor Fábio da Silva Rodrigues. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos das Mídias Sociais Digitais. Hoje vamos abordar mais um item do módulo 2, o qual estamos estudando. Esse módulo tem como título é, Ampliando o Conhecimento sobre Mídias Sociais. Basicamente, nós vamos avançar, após entender um pouco os conceitos e a ideia inicial de mídias sociais, redes sociais, nós vamos avançando é uma matéria de fundamentos, então ela vai dar a base sobre vários pilares, ou seja, conceitos, ideias centrais, para depois a gente, nas matérias posteriores, aprofundar cada um desses conceitos. Então, ampliar o conhecimento sobre mídias sociais, ele passa por conhecer é, o que é mídia, né, de forma geral. A palavra mídia é derivada do latim mídia, né plural de medium, que significa meio ou forma. Então, mídia vem de meio, forma. É uma ferramenta, é um instrumento intermediário, é um meio de você gerar um relacionamento social. Então, a mídia social, é, como eu disse em uma aula anterior, é aquilo que você usa para conseguir interagir, no caso de uma empresa, com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, de forma geral, se popularizou na, na comunicação das organizações, que mídia, se? na comunicação de forma geral, né? que mídia significa qualquer forma de comunicação social, TV, rádio, jornal, editor, revista, são os modelos consagrados, sobretudo no século 20 e início do século XXI, mas que foram perdendo já é, força nesse início do século XXI com a introdução da internet, das, das redes sociais e a comunicação pela interatividade com o smartphone, né, a conectividade, todas as informações no mesmo aparelho. Então, as pessoas passaram não mais, a, em muitos casos, a ler jornais, elas passaram a ler jornais num tablet ou no smartphone, num notebook anteriormente, né? mas hoje o smartphone congrega, é um aparelho que congrega todos esses diversos, esses diversos meios, ou ferramentas, né, no mesmo, de forma, é, a, uma convergência né, tecnológica, no mesmo aparelho. Então, na comunicação, mídia significa qualquer forma de comunicação social. Então, aquilo que eu uso para me comunicar é uma mídia, é um meio de interagir de um produtor com pro um receptor de conteúdo. Como a gente viu, o que mudou com as mídias sociais, digitais, e as redes sociais, é que essa democratização do, da produção e do consumo de conteúdo e dessa interação que ocorre né, entre de uma via de mão dupla, é, é o que acontece com as mídias digitais, porque na mídia tradicional a gente só tinha mão única, né? só se produzia TV é, de acordo com o interesse da, da, da empresa que queria comunicar e do meio de comunicação que era soberano nesse aspecto. Agora não, você consegue controlar o que você quer assistir no horário que você quer assistir, pega um streaming de vídeo, né? você não tem mais que esperar o um intervalo de, um filme, de, uma, de uma sessão de filme de algum canal famoso de TV para conseguir assistir aquele filme e parar é, o filme na hora que eles querem fazer propaganda e divulgação. Mídia, basicamente, né, nos intervalos. Você consegue assistir no momento que quiser, na hora que quiser, o vídeo, sua série favorita, por um canal de streaming. Essa que é a dinâmica que se busca nesse novo contexto é, e que se observa nesse novo contexto. No modelo da mídia tradicional, ocorre uma baixa interação entre consumidor e objeto da comunicação no modelo tradicional, no modelo atual, não, essa interação é bem maior entre consumidor e o objeto da comunicação, que você quer comunicar, né? o produto, a empresa, a marca, você tem uma interação maior entre consumidor e esse objeto, ou a empresa, ou a marca, ou o produto, ou o serviço que você quer oferecer. E como ocorre essa interação? Pelas redes sociais, principalmente. Pelos canais de mídia, sim, é o site da empresa, é o um reclame aqui, é uma forma de interação que pode ocorrer de diversas maneiras, um chatbot da empresa, né? uma, uma comunicação via, via chat, um robôzinho que se comunica, mas o, a rede social ela é, ela é muito utilizada porque ela é popular, ela se popularizou entre as pessoas. As mídias sociais relacionamentos, né? é, elas se referem muito mais à sociedade do que meramente à divulgação e propaganda de um aplicativo. Então se refere muito mais a relacionamento social, a empresa ser conhecida, compartilhar o conteúdo, ser conhecida pelo seu usuário, para depois seu usuário se tornar um propagador da sua marca, um divulgador da sua marca, um advogado da sua marca, alguns os autores falam, um missionário da sua marca também pode ser, um fã da sua marca, e ele começa a divulgar aquilo, não como um consumidor comum, mas como alguém que gosta da sua marca. Essas mídias sociais devem ser orientadas para a geração de relacionamento com o público. Então, favorecer, fortalecer o relacionamento dessas, dessas é, marcas com o público, com o futuro consumidor, para tornar a venda algo mais espontâneo e natural, para não seja algo forçado, como era uma venda no final dos anos, dos anos 90, onde tinha quase que uma forçação de barra para você vender um produto, né? enfiar goela abaixo um produto, não... Hoje, esse vetor é do mercado para as empresas. É o consumidor que determina o que ele quer consumir, da forma que ele quer consumir, como ele quer que entregue esse produto. Então, ele determina pelos sinais que ele emite nas redes sociais para essas organizações, para essas empresas, o que ele demanda como produto, como serviço, como logística, como entrega, como relacionamento social, como forma de interação. É ele quem determina, a empresa tem que captar esse tipo de informação. Deve construir uma forma efetiva de atração e nutrição desse cliente. Eu atraio e me mantenho, não como manter. Achei interessante o termo da, da vis de nutrição, né? É manter, né? fortalecer, tornar robusta essa relação entre marca e consumidor, e usuário. Esse é um ponto fundamental desse relacionamento que se busca com as mídias sociais. Outro aspecto importante né? as pessoas consomem conteúdo. Ainda falando sobre relacionamento no contexto das mídias sociais. As pessoas consomem conteúdo e passam muito tempo nas mídias sociais. Por isso, a comunicação informativa deve ser explorada. Eu devo buscar trazer conteúdo, produzir e gerar conteúdo informativo e atraente para esses usuários e futuros consumidores. Então, primeiro, eu atraio o usuário, Ela tem que atrair esse usuário para a minha página, para o meu site, para a minha rede social, depois transformá-lo no cliente por esse processo natural de conexão, de relacionamento, para que ele consiga ser um, um cliente, um consumidor e um propagador da minha marca. As mídias sociais permitem a conexão entre marca e consumidor. Essa conexão e relacionamento é o que busca-se com as mídias sociais. Essa essa proximidade da organização da marca com o consumidor. Sobre mídias sociais e redes sociais, né? O termo social media, ou mídias sociais se refere a uma das formas de comunicação online disponíveis no mercado. A gente tem, por exemplo, esse termo social media, para a gente traduzir traduzindo português como gestor de mídias sociais. É a pessoa responsável pelas mídias sociais da empresa. Mas na prática também como social media ou mídias sociais. A essa forma de comunicação online atualmente disponível no mercado. Então quando eu o termo social media ou mídias sociais, se refere a essa forma online atual de comunicação. No nosso foco aqui das empresas com os clientes, consumidores, usuários, barra clientes, barra consumidores. As redes sociais são tecnologias que incentivam a comunicação o compartilhamento e a colaboração, segundo o Barfoot, Sapo, citado por Avis em 2022. Então, essas redes sociais, elas eh, incentivam, elas, elas potencializam esse compartilhamento e colaboração. Tem o botão do curtir, do compartilhar, você consegue eh, tornar isso fácil para o usuário, a interface é, é amigável, não é? Essas tecnologias, elas inseridas na rede store, tornaram a comunicação online, global e massiva, Disponível a qualquer pessoa que possua uma conexão com a internet, segundo o Souza, citado por Avis também em 2022. Então, qualquer pessoa que tenha um smartphone na mão e uma internet, ele é produtor de conteúdo. Ele comenta, ele curte, compartilha, ele produz, ele grava um vídeo, ele viraliza ou não. E é assim que acontece com os vídeos virais, né? Você grava um vídeo e ele viraliza rapidamente. Então, é essa busca. É, não desse monopólio da comunicação que eu anteriormente, né? como eu repito, né? não é uma mão única de, de relacionamento, você só manda mensagem, não, você manda mensagem e você recebe o feedback constante dos seus, seus usuários e, e clientes, né? barra consumidores. As redes sociais, né? a gente continua essa conexão, são compostas por pessoas que possuem interesses ou relações em comum, então, elas buscam é, um relacionamento comum nessa rede social. As pessoas que têm interesses semelhantes por, por esporte, por política, por religião, por qualquer segmento que a gente entender de um nicho ou segmento, elas têm algo que, os conecta, que as conectam de alguma maneira. Se caracteriza por permitir interação entre pessoas ou organizações de forma facilitada. De maneira facilitada você interage, numa interface amigável com pessoas que têm interesses semelhantes aos seus. Pessoas que têm interesses comuns aos seus. A ideia é que a sua empresa também se torne um objeto de comunicação desses, que as pessoas têm interesse em se relacionar com a sua organização, também com a sua marca. Sobre redes sociais e conexão, né, as redes sociais não são apenas digitais. Existem, como a gente viu, as redes sociais offline, né, eu já citei anteriormente, grupos de pessoas com tecnologia, política, futebol, religião, mas as redes sociais também são compostas por pessoas que conectam e interagem através de uma rede de contatos. Para as empresas, o principal objetivo das redes é ser uma fonte de branding, criar a identidade única da marca com os consumidores. Então, criar essa relação da marca com o consumidor e fortalecer essa relação, que é o foco principal das organizações. Então, eu tenho que usar as mídias sociais e as redes sociais para atrair o meu cliente, o meu usuário, principalmente da informação, com um conteúdo atrativo, excitante, interessante, que o atraia e depois torne esse usuário um propagador da minha marca e que eu consiga transformá lo depois no futuro cliente, mas que seja um processo orgânico, natural, de. Gostar dessa marca, aprender a usar a marca, e depois eu conseguir ser um consumidor também. Pensa agora numa marca, para a gente fazer um exercício. Pensa em um aplicativo de entrega de comida. Pensaram? Eu pensei em um aqui. Agora pense em um aplicativo de mobilidade urbana. O que vocês gostam e compartilham. Pense agora no streaming de vídeos e séries. Qual o primeiro nome que veio à sua cabeça? pelo aplicativo de entrega de comida, da mobilidade urbana, ou dos filmes de vídeos de séries. Veio certeza uma marca, eu creio que com 90% foi a mesma que eu pensei que eu não vou citar aqui, fica na, na mente de cada um. A marca que lembrou primeiro, não pelo preço que pagou, mas pela boa experiência que teve, fez um bom trabalho de construção de branding, de posicionamento da marca em sua mente. Ele conseguiu fixar na sua mente qual que é a grande vantagem competitiva dele, qual que é o diferencial competitivo dele, para que que ele foi criado, para que, que ele existe. As redes sociais elas têm um papel importante, que elas colaboram em divulgar, em manter ativo essa, essa, esse posicionamento, esse, essa fixação da marca na sua mente. Então, essa, essa essa rede social, essa comunicação, essa interação, as mídias sociais, os vídeos que aparecem é, a, curtos, a, as mensagens que surgem, elas têm esse poder, esse interesse de manter esse, essa... Marca latejando em sua mente, todo momento você lembrando dessa marca também. O que é branding né? para Kotler? Dotar produtos e serviços com o poder de uma marca, como a gente disse. Está totalmente relacionado a criar diferenças. Colocar uma marca em um produto é necessário, ensinar aos consumidores quem é o produto né para colocar essa marca, batizando, dando um nome, utilizando elementos de marca que ajudam a identificá-lo, bem como aquele se preste para que o consumidor deve se interessar por ele. Então, Branding é criar essa conexão, essa fixação da identidade da marca na mente do consumidor. Sobre redes sociais e conexão, né? as empresas devem utilizar redes sociais para criar conteúdo relevante, mostrando seu poder de diferenciação, a fim de agregar o, quê? o valor da marca, o valor de uma empresa que é, divulga bem sua marca nas redes sociais e vai ter essa fixação pelo branding na mente do consumidor. Para que o seguidor tenha vontade de curtir, comentar, compartilhar uma marca, ele precisa ter conexão com essa marca. Senão, ele não vai fazer nada disso. Não vai curtir, não vai compartilhar, não vai se conectar, não vai ter interação com essa marca. Mais importante que a venda em si, como eu disse, é o relacionamento, conexão, interação entre marca e consumidor, chamado brand lift. É o aumento dessa interação, né, brand lift, do público com a marca. A gente vai ver mais em marketing, né, como resultado de uma campanha. Ele é utilizado aqui para monitorar a marca por parte dos consumidores, bem como o seu posicionamento. Utilizado como recall para averiguar o grau de lembrança que esse usuário ou consumidor tem em relação à marca ou uma campanha publicitária. O Google, por exemplo, ele faz brand lift quando ele pergunta se você lembra de uma campanha X ou se você compraria um produto Y. Então, o Google, a todo momento, ele, como ferramenta importante desse processo, ele lembra, nos lembra dessa, dessa campanha do produto fazendo brand lift. É, para tentar aumentar essa interação do público com a marca de uma empresa e como essa campanha é, surtiu efeito na mente desse, desse usuário. As redes sociais, mídias sociais e mídias digitais. Né? Existe uma diferença entre essas redes sociais, mídias sociais e mídias digitais. De modo geral, redes são pontos de conexão e pensando nesse aspecto social, temos um conjunto de pessoas com interesse comum, como eu havia dito. Seja porque são da mesma família, porque se interessam pelo mesmo, mesmo tema ou assunto, mas através de ações que não dependem de tecnologia. As redes sociais, como eu disse, as offlines as analógicas. Trabalhar com mídias sociais é focar mais no social do que a mídia, já que são plataformas e aplicativos criados para que pessoas se conectem, para que tenham conexão. Grosso modo, as redes sociais, redes sociais e digitais podem ser entendidas, portanto, como um canal de comunicação entre pessoas, como bem define a visita. É, 2022, na página 3, que é o nosso livro de apoio principal. Então, sobre mídias e fortalecimento de marca, o né, que a gente vai concluindo nesse aspecto? Que as mídias sociais devem ser usadas para fortalecer a marca. A marca deve ser lembrada por esses consumidores fiéis, defensores da marca, esses clientes passam a ser. Os autores falam, e a Aves fala, em, em, em advogados da marca, eles defendem a marca. Não é? Pega quem gosta, por exemplo, de, de, de Apple, né? são fiéis àquela marca, é um exemplo clássico. Isso se conquista por meio desse relacionamento, da conexão, da interação, da experiência, por meio de conteúdo de qualidade em redes sociais. Quando alguém gosta muito da experiência que teve, ele compartilha essa experiência para frente. Qual que é a ideia principal né, das redes sociais? Redes sociais? Aproximar a marca dos clientes. O trabalho de gestão de mídias sociais deve focar muito mais em termos sociais, como a gente viu. É, focando a divulgação é, da empresa e aproximar a marca dos usuários, e não como meio de divulgação de um produto. Não é propaganda, basicamente, né? simplesmente. A divulgação a venda acontece em uma pequena parte do tempo, pois o foco é a relação entre pessoas. O modelo chamado por aviso é o modelo de negócio H2H, woman to woman, de humanos para humanos, nessa relação. Sobre mídias offline e online, enquanto a mídia offline tem a característica de ser uma via de uma única, como a gente diz, é, pega a TV... A mídia online, como a gente comentou, é, marca essa interação entre público e a empresa. Ela tem esse objetivo de promover interação, que o social é considerado, né? e pelas redes sociais, pela internet, isso é potencializado. É, misturar esse conteúdo, né, fora dos meios de comunicação, gerado pelas redes sociais, e participação ativa dos usuários é, é o que se busca né? uma via de mão dupla interagir com esse cliente. A gente já é encaminhando para o final dessa unidade, né? as mídias sociais, digitais, melhor dizendo, né? são meios de comunicação online, pois possuem recursos tecnológicos. Os banners, os anúncios, como a Aves trabalha, né? são mídias digitais. As offline são TV, jornais, panfletos e toda a mídia realizada na internet é uma mídia digital. Então, se a TV joga o conteúdo para o meio digital, já se torna uma mídia digital. Então, uma rede TV joga você para o site, para a rede social, ela transforma aquilo numa uma mídia digital. Sobre mídia tradicional e mídia digital, como a gente comentou, a diferença é essa forma de comunicação. Né? Se começou de TV tem conteúdo disseminado na TV tradicional, ela faz uma mídia offline. Se ela remete a esse conteúdo para a internet, para uma rede social, para um site, ela faz a utilização da mídia digital, como eu acabei de dizer. A gente finalizando, né? no Brasil, um terço do investimento em marketing e publicidade digital é destinado a mídias digitais. Em 2018, ele chegou a mais de 16 bilhões no Brasil. De reais, né? Segundo a Nielsen, em média 34% do investimento em mídias digitais é desperdiçado. Por que que se desperdiça? Porque, grosso modo, não atinge o público-alvo, não chega nas pessoas que devem chegar. As mídias digitais, né? As pagas nós temos, a Aves trabalha, já concluindo o capítulo, né? O item. Os anúncios pagos do Facebook, Instagram, as mídias espontâneas, as pessoas que falam bem de sua marca, isso deve ser gerado cada vez mais, pessoas que falam bem de sua marca de forma livre, né? E as mídias próprias da empresa, sites, blogs, redes sociais. Então, essas formas espontâneas e gratuitas devem ser sempre estimuladas também. Por fim, planejamento das mídias digitais. Devemos planejar o que nós vamos apresentar, segmentar esse. esse conteúdo para o um público algo específico, né? Mais espe especificamente para as personas, né? Conhecer as pessoas que receberão esse conteúdo e a buyer persona é fundamental porque ele é o comprador ideal do meu produto, né? Quem vai comprar o meu produto? É, sobre as mídias sociais, né? Elas proporcionam um canal direto de comunicação e relacionamento com o consumidor. Essas mídias sociais permitem que pessoas falem abertamente sobre o que acham da empresa, né? Manter perfis atualizados é fundamental atualmente, né, você tem que estar atualizado nas redes, nas mídias sociais. E elas permitem que outros clientes conheçam a sua empresa e o que ela oferece. Finalizando, as redes sociais devem criar essa conexão entre empresa e cliente. Elas devem gerar o um relacionamento com o público, tornando essa venda mais espontânea, né, a conexão da, da marca com o, com o consumidor. Elas devem aproximar a marca dos usuários e essas redes sociais e mídias digitais deve, podem ser entendidas como um canal de comunicação entre pessoas. Então, comunicar pessoas, trocar conteúdos, e a mídia offline é uma vítima única, enquanto a tradicional promove interação. Buscar essa interação, conexão e coletividade é o que a gente busca é, com as mídias digitais, com as redes sociais e com as mídias sociais de forma geral. Bem, era isso que tínhamos para esse conteúdo, nos encontramos nas próximas unidades, até mais e bons estudos. Até mais.